O plano de empresas do fiscal SCI Visual Suprema agiliza em 90% o cadastro de informações de novos negócios. 22 planos de empresa pré-configurados, a contabilidade pode criar e cadastrar novos planos personalizados. Basta assinalar as opções de obrigações, impostos e serviços que desejar. Depois, este plano estará disponível para ser utilizado na parametrização de outras empresas. Música Tem mais! Quando acontecerem mudanças de regime tributário, a contabilidade pode fazer alterações conjuntas de várias empresas ao mesmo tempo. Saiba mais! Ligue 0800 47 0808.